Olá a todos, vamos dar início aqui então ao vídeo de revisão sobre bombas, que é o assunto abordado em fenômeno de transporte, que vai servir de base para o nosso curso de operações unitárias. Aqui vai ser uma revisão bem simplificada, no sentido de tentar abreviar o conteúdo, né, o tempo desse vídeo. Na aula de hoje a gente vai abordar equação da energia para escoamento ideal, que é a equação de Bernoulli, equação de energia para fluidos reais e determinação de perdas de carga. Se a gente avaliar a equação de Bernoulli, né, considerando escoamento ideal, né, o que que seria escoamento ideal? Seria um escoamento sem perdas. Então a gente não tem viscosidade no fluido portanto a gente não vai ter perdas. A equação ela pode ser é, identificada de três maneiras. Tá? Uma, através de unidade de pressão. Tá? Então, ela vai ficar toda em função de pressão, pressão estática, pressão dinâmica e pressão hidrostática. Tá? Pode ser em função de energia por unidade de massa. Se a gente divide a equação pela densidade, a gente né, ganha um, transforma a equação 1 um num formato onde né, as variáveis, elas no caso, as parcelas, ou melhor dizendo, da, da equação, elas representam energia por unidade de massa, joule por quilo. Tá? E se a gente divide pela gravidade a equação 2, a gente altera mais uma vez a equação, chega na equação 3, que é uma equação onde as parcelas apresentam unidade de energia por unidade de peso. Tá? Se a gente é, expandir, Joules por Newton, que é a energia por unidade de peso, a gente chega em metros, a unidade de metros, que é, é a famosa carga, né, o termo utilizado como carga, que é o mais comum nos cálculos de aplicação de bombas na engenharia. Ah, lembrando que estas equações são equações que estão sendo avaliadas apenas para escoamento ideal. A gente não está considerando as perdas aqui, e a gente vai fazer isso a seguir quando a gente considera fluidos reais que é o caso né, o caso prático de aplicação a gente vai precisar necessariamente incluir o termo das perdas a gente vai ter dissipação de energia ao longo do escoamento na, na tubulação e a gente necessariamente vai precisar incluir esse termo para que a gente consiga quantificar a potência necessária para que a bomba consiga executar a transferência de um fluido de um reservatório 1 para um reservatório 2, por exemplo. Tá? Então, essa aqui seria a equaçãozinha né, mais completa. Tá? É, aqui a gente observa a presença né, de um fator alfa, é o fator de correção da energia cinética, que é para o caso de a gente considerar a velocidade média. Por quê? Na equação de Bernoulli, ela foi toda desenvolvida considerando velocidade linear, a velocidade pontual. E a gente observa que essa velocidade, aqui a gente tem duas representações de escoamento dentro de tubulação, escoamento laminar e escoamento turbulento. Nos dois casos, a gente está considerando a região do escoamento completamente desenvolvido. E a gente observa o que, Que a velocidade ela varia ao longo da seção transversal do, da tubulação. Tá? Quanto mais próximo da parede, né, mais, mais próximo de nula é essa velocidade. Quanto mais próxima do centro, mais próximo da velocidade máxima será essa velocidade do fluido. Tá? E a gente tem aqui uma aproximação das velocidades no regime turbulento. Tá? E a quantificação da velocidade linear ela é muito difícil. Então, como estratégia, se utiliza a velocidade média. Tá? E para corrigir o, o desvios em função do uso da média, se utiliza esse fator de correção da energia cinética. Tá? Esse valor ele vai ser igual a 2 para o caso de regime laminar. E vai ser aproximadamente né, 1,05 né, ou... Aproximadamente igual a 1, dependendo do autor, para regime turbulento. E em função disso, muitas vezes esse termo nem aparece na equação porque se considera o valor de alfa igual a 1, já que num, num sistema de bombeamento, dificilmente a gente não terá um regime turbulento de, no, que caracteriza esse escoamento. Como quantificar as perdas de carga? A perda de carga vai ser toda a perda de energia que o fluido vai sofrer a partir do momento que ele entra na tubulação. A perda de carga total ela vai ser a soma de duas contribuições de perdas. A gente vai ter as perdas distribuídas, que são perdas que ocorrem por dissipação ao longo da tubulação, em comprimento linear de tubulação, e a gente vai ter as perdas localizadas, que vão ser perdas referentes principalmente à mudança de trajetória do fluido. Tá? Ocorre em função de acessórios que constituem a tubulação, né? ou acidentes, como entradas em tubulação, saída de, de, para reservatório, né? saída de tubulação para reservatório, etc. Vamos fazer a avaliação aqui inicialmente das perdas distribuídas. A gente tem como base a equação de Darcy e a gente tem o chamado fator de atrito. Esse fator de atrito ele é calculado de acordo com o regime de escoamento, se é laminar ou se é turbulento. No laminar, ele é direto, ele é uma constante, 64 sobre Reynolds. Enquanto que se o regime for turbulento, a gente pode utilizar correlações ou pode usar o famoso diagrama de Moody Aqui eu coloquei as duas equações, Darcy e Fannin. As equações elas têm a mesma consistência física, o mesmo significado. A grande diferença é a questão do, do fator de atrito. O fator de atrito de Darcy ele é 4 vezes o de Fanning Se a gente substitui esses valores de F na equação, a gente vai chegar à mesma equação. No caso de, de tubulações que não sejam circulares, é importante a gente não esquecer de considerar o diâmetro hidráulico, tá? porque é esse diâmetro hidráulico que a gente vai substituir nas equações para calcular as perdas. Ah, lembrando que diâmetro hidráulico é a relação entre a área pelo perímetro molhado ou simplesmente 4 vezes o raio hidráulico. Aí ah, que a gente vai ter, de acordo com a forma da seção de escoamento, a gente vai ter um raio hidráulico ou um diâmetro hidráulico. Para o caso de tubulações circulares, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro da tubulação. Né? Mas a gente pode ter outros tipos de tubulações, né? e em função disso a gente precisa fazer essa consideração. Né? A gente vai ver em, em operações 2, que no escoamento em trocadores de calor, por exemplo, a gente tem o escoamento ocorrendo na região anular. E em função disso, o diâmetro vai ser o diâmetro hidráulico que a gente vai considerar. Ah, no caso de bombas, dificilmente a gente não vai ter uma seção circular. Então aqui seria provavelmente o, o, o principal uso né, em tubulações de sistemas de bombeamento. O diagrama de Moody, ele é importante para a gente porque, né, principalmente na região turbulenta, como é que a gente utiliza esse diagrama? a gente vai precisar necessariamente da rugosidade relativa, que é a relação entre a rugosidade do material e o diâmetro da tubulação, e a gente vai precisar do Reynolds. Projetando o Reynolds com a, a respectiva rugosidade relativa, né, que vai depender do tipo de material, a gente projeta, a gente vai, vai ocorrer uma interceptação desses pontos, tá, e a gente vai ter a leitura do fator de atrito para utilizar no cálculo, aqui no caso da, referente a Darcy e referente a Fanning, a gente teria a mesma análise, porém com uma situação de, de inclinações das curvas um pouquinho diferente quando a gente não tem a rugosidade do material, a gente tem como estimar essa rugosidade e a rugosidade ela é muito importante, porque sem a rugosidade a gente não consegue utilizar os diagramas ou mesmo as correlações que sempre leve em consideração a rugosidade do material. Ah, então, a gente tem uma variação de rugosidade, de acordo com o tipo de material que constitui a tubulação, e a gente tem alguns gráficos que nos servem de auxílio. Sabendo o diâmetro da tubulação e o material que constitui essa tubulação, a gente consegue fazer a leitura da rugosidade relativa desse material. Ah. O fator de fricção ele pode, como eu havia comentado, ser determinado também por correlações. Né? A principal correlação, e que é a base de todos os outros estudos, é a de Colebrook-White, né? que é a correlação utilizada para construir o diagrama de Mood. A gente Nesse caso, a gente vai precisar de uma relação de interação para poder determinar o fator de atrito, né? o fator de atrito F, mas é, por questão de prática, eu acabo optando em utilizar a correlação de Swamee-Jain que tem, traz uma precisão bem interessante na, no cálculo de F, ah, e ela serve para qualquer, qualquer tipo de regime de escoamento. E ela é bem direta. Basta a gente substituir os valores, rugosidade relativa e Reynolds, que obtemos o um valor de, é, aproximado do fator de atrito. Quanto às perdas de carga localizadas, né, essas perdas elas são baseadas no coeficiente de resistência, que é esse KL aqui. Ó. KL, pela definição, é F vezes L sobre D. E o que, que é isso aqui? Se a gente substitui F vezes L sobre D em lugar de K, a gente retorna lá a equação de Darcy. Tá? Então, esse coeficiente de resistência ele é um valor que, na prática, ele é determinado por dados experimentais, tá? e a gente precisa definir esse valor para poder quantificar qual é a perda naquele acessório que a gente está considerando. E a gente pode definir esse valor tanto em gráficos como por tabelas ou equações. Tá? Normalmente, os gráficos acabam sendo os mais utilizados. Né? Mas a gente pode utilizar valores médios que são definidos em algumas tabelas né? Ou mesmo equações se estiverem disponíveis ah, Aqui alguns exemplos de como determinar o valor do, do, do coeficiente Graficamente, então a gente tem o acessório o cotovelo, é rosqueado ou é flangeado? Né? Seria colado A gente sabe o diâmetro, projeta até a, a reta e a gente determina assim, o valor do K então, de acordo com o tipo de acessórios, se é válvula, se é válvula globo, válvula de globo, de retenção, entradas, a gente tem para vários tipos de acessórios ou acidentes como determinar o valor de K. Né? Ou tabela, como o caso dessa tabela, desse slide. Né? A gente tem aqui vários tipos de acessórios, a gente tem aqui é, válvula globo e a gente tem os diâmetros nominais, né? se é rosqueado, ou se é flangeada e os diâmetros aqui em polegadas. Tá? É, além disso, existe ainda a possibilidade de utilizar o, o chamado comprimento equivalente para se determinar uh, qual é a perda daquele acessório. Né? O que, que seria o comprimento equivalente? Né? Na prática a gente vai ter o comprimento real de tubulação que vai ser toda a tubulação linear que a gente tem disponível no sistema. Mas a gente sabe que cada acessório vai gerar uma redução de energia. E essa redução de energia de cada acessório ela pode ser convertida né, como se fosse um comprimento de canalização, que a gente vai chamar de comprimento é, é, virtual, seria uma canalização virtual. Ah, e por isso a gente chama de comprimento equivalente né? seria como, como perguntar né? qual, qual, qual seria a equivalência entre a perda gerada nesse acessório e uma linha de tubulação da, do mesmo material né? a gente tem como converter isso através do comprimento equivalente então bastaria a gente somar né, o, o, o comprimento equivalente com o comprimento do, do, da tubulação e a gente dessa forma quantificaria a perda total do sistema. Ah, a gente tem aqui algumas tabelas que nos fornecem os valores de comprimentos equivalentes, então de acordo com o diâmetro e com o tipo de acessório, a gente tem como determinar qual seria o comprimento de tubulação virtual que a gente precisaria adicionar na tubulação real para gerar a mesma perda do acessório. Ou a gente pode determinar através de gráficos. Né? Aqui a gente define o tipo de acessório, tá? define o diâmetro da tubulação e traça uma reta entre esses dois pontos, definindo, né, no caso, onde a gente teria, qual seria o comprimento equivalente de canalização para aquele acessório. Tá? Então aqui a gente fecha a revisão de bombas tá, para aplicação em operações unitárias.